Ah, tu não começou a né? Agora tu começou, né? você <risos> tá. Sejam bem-vindos ao sexto Purple Talks, seu talk show com os eliminados dessa edição do Survive VD. E estamos aqui com ele, o último sal, o, o que literalmente fechou as portas da tribo original. Peu Rodrigues, tudo bom, Peu? Olá, tudo bem com você? Tudo, tudo bem, bem não, né? Queria ter ficado mais um pouquinho... <risos> Olha, eu confesso que eu apostava muito em você. Eu achava você muito longe, porque eu te acompanhei no, em outros jogos no BBU, mas BBU. do é, o BBU os, do, os dois que tu jogaste, que foi o Alstars e o uh -huh. e o Ritual. É né? uh -huh. Ritual é, e Ritual. E eu achei que você é muito longe. Eu, eu ainda, eu, o P.E.U. é muito conhecido pela sua organização em expo-tour, sobretudo no World, foi a melhor expo-tour que eu já vi na minha vida até hoje. nunca Ninguém chegou perto de tão organizada que foi. Mas para falar um pouco mais do P.E.U., eu chamei uma pessoa conhecida como Daline Matsunaka. Eu chorava Daline. <risos> e ela me falou quem é o P.E.U. O P.O. do V.D. é o Pedro para mim. Eu o conheci da mesma forma que vocês, no meio de um jogo e lutando para vencer. Pisciano, Pedro chegou manso, simpático, agradável de conversar. Porém, pensava e se movimentava muito mais e deixava transparecer. Esperto e articulado, se fez um bom aliado. Sensível e carinhoso, se fez um grande amigo. Pedro é inteligente, dedicado e leal. E se é uma sorte poder jogar ao lado dele, é mais ainda poder ter sua amizade. Te amo e te admiro. Coraçãozinho. Ai oh, meu Deus, te amo, Danine. Boa bom na minha vida. <risos> ela, é... Vocês jogaram juntos é... os dois BBUs, né? E vocês se conheceram pessoalmente recentemente. Conta. Um... Você concorda com o que ela disse sobre tudo? Que você realmente é, é aquele que chega devagarzinho, mas já vai articulando e tudo mais? Ou Eu, eu concordo. Eu acho que eu sou muito observador. Essa característica é muito parecida. Muito parecida, não, mas me escrevem muito bem, porque eu, eu tento... Eu lembro que meu Ritual, né, que foi a minha primeira temporada do BBU, eu entrei num cast que era tipo, muita gente conhecida e eu novato no terreno, só que aí eu escondi a parte que eu não, eu não era tão novato assim, porque eu já sabia mais ou menos onde as pessoas tinham jogado. E aí eu fui en encaixando o meu jogo para saber os meus movimentos certinhos. Aí nessa temporada do DVD foi um pouquinho complicado fazer isso. Mas eu tentei ser também muito observador e perceber até que ponto né, as pessoas estavam realmente comigo. E eu fui o sincero o máximo possível. Inclusive, eu tentei jogar de uma forma diferente dessa vez. Uma das inspirações foi da Aline, porque ela tem um jogo assim, sincero pra caramba que eu admiro, e eu tentei, Daline, né, Tentei, mas deu errado. <risos> mas eu concordo com essa parte de observador e eu sou muito de anotar. Então, eu estava anotando tudo que acontecia no dia, no VD... Pra eu não esquecer, para caso eu chegasse tipo, longe no jogo, eu tivesse como defender, sabe? Porque... Tivesse como fazer aquela espoturna, no um ouro de comentar <risos> isso. Aquele, aquele, aquele textão no final que a pessoa volta e você sabe quanto textão? Hum. <risos> é textão? é todo Brincadeira, mas é bom é é isso mesmo. E eu gosto de tipo, ter os detalhezinhos, sabe? Então eu acho, concordo com a visão que ela tem. Eu, eu me choquei quando ela disse que você é pisciano eu, eu jurava que você era virginiano. Então seu aniversário foi esses dias? Foi antes do VD, foi dia 22 de fevereiro 22 de fevereiro? Bem no comecinho Nossa, é o dia do aniversário do moderador do VD, Samuel você Sério? Aham! Uhum. Olha aí! Ah, Felipe, <risos> por, podia ter contado eu, pra mim acho que, <risos> eu acho que vocês, é, vocês são uma coisas parecidas Eu já moderei o Samuel, sou muito amiga do Samuel, beijo do Samuel e eu acho realmente que vocês pareciam o um estilo de jogo, mais ou menos. Mas conta mais de você pra gente. Você tá solteiro? É de Brasília? Tá aceitando currículos? Como é que é? Eu nunca tive isso com a vida amorosa não. Inclusive, eu lembro que eu, foi o meu tetinho de entrada no Mundo dos Jogos foi falando disso, mas é super real, nunca deu certo. Mas eu, sou, eu sou, moro em Brasília e eu tô terminando a faculdade de enfermagem, logo mais vem aí o meu diploma. Que bom! Mas é isso. E você, e você pretende se, se especializar em, em enfermagem, é, é, fazer o um mestrado, alguma coisa do tipo, tem uma área que você gosta mais? Aqui no Mundo dos Jogos a gente tem vários enfermeiros, tem, tem a Luana, tem o Sanches, tem muita gente. E vo, você pretende se especializar? Conta pra gente. Pretendo. Inclusive eu estava falando isso antes do jogo com o Dudis, que é moderador também, porque ele trabalha com posto de saúde, né? Que é uma área que eu sou apaixonado. Ela agora atualmente é a minha segunda opção, porque eu estou com a meta de tentar ir para São Paulo ano que vem, na residência, eu quero tentar o Ciro, o de Libalês. Uma área Nossa. meio assim, uma vibe cirúrgica, que eu gostei disso na faculdade. Aí eu estou estudando para tentar. E em São Não. Paulo sempre foi meu sonho, assim, eu sou apaixonada por São Paulo, fui uma vez, mas <risos> sou apaixonadíssima. <risos> Ah, eu, eu, eu gosto de São Paulo, né? Originalmente, originalmente, assim, eu nasci em das Cruzes, que é, que é grande São Paulo, tá mas maranhense mesmo, viu, galera? Minha Ai. vida toda no Maranhão. casa é do Maranhão, Maranhão também, Sua eu... família é também do Maranhão? De que cidade? São Luís mesmo? Eles são de Grajaú, uma das primeiras. Grajaú, perto de Barra do Corda, que é, perto de, que é a região... In... A gente fala que a região é indígena do Maranhão, que a maioria Sim, das muito. Partes... Os Guajajaras, é. eles são todos concentrados nessa região do Grajaú, Barra do Corda. Eu tenho família em Barra do Corda também. Será que seremos, somos parentes? Não sei, vai é que não. É. não tem um é... aí no seu nome, alguma coisa assim? Não, tem Tia Silva, Tia Silva. Mas tiraram. Ah. Mas eu lembro quando eu era pequeno que eu ia lá que tinha muito indígena. E era, era bem interessante, ficava muito próximo às duas realidades, sabe? Eu achava bem interessante. sim. Então, é... ah, então pronto, Maranhense também, São já sabemos que é um ícone. Ah, vou... e vamos falar um pouco de jogo. Para falar um pouco do seu jogo, de como eles erraram em te tirar, porque você é um excelente é, aliado. Eu chamei a, naquela nossa amiga, sem palavras para descrever, galinha talvez, não sei, mas enfim, Alessandro Madonado. Meu Deus, ele <risos> quer me eliminar nesse jogo. <risos> Ai, Alessandro. Alessandro Mipoli. Eu não entendi muito bem o boot do Pedro, e acho que qualquer pessoa que já tenha se aliado a ele teve a mesma sensação. O Pedro é um dos jogadores mais coração que eu já me aliei, a lealdade e sinceridade dele foram as primeiras coisas que me cativaram. Não fez sentido algum terem eliminado alguém que estava claramente sozinho, que podia ser usado não só como número, mas como uma cabeça pensante de milhões. As melhores lembranças que tenho de jogos é a de passar horas discutindo estratégia com ele, imaginando cenários caóticos e impossíveis até descobrir a melhor maneira de a gente se movimentar. E depois disso, a gente só passava horas conversando à toa mesmo, porque o social com o Pedro é uma coisa que flui tão naturalmente, de um jeito tão gostoso, que a gente literalmente não vê o tempo passar. Cansei de dormir às três da manhã por causa da cham de chamada com ele. O jeito que o Pedro se expressa é incrível. E ele não foge nunca de fazer uma expo -tour detalhada quando precisa defender a si mesmo e aos aliados. O Pedro é um sobrevivente. Joga pelas beiradas, mas desiste de fazer jogadas se ele se sente que pode perder a confiança de alguém que ele prometeu lealdade. Isso não é um elogio. Eu passei muito tempo tentando trazer esse menino para o lado vilão da força. Que ódio. Não proteger Pedrinho e trazer ele para perto de si é uma das piores jogadas que qualquer pessoa pode fazer. Fico mais triste porque não vai ter a oportunidade de ter com ele o que eu tive que do que pela saída dele. Pedrinho, eu te amo. E esquece isso de P.E.U. porque não rolou. Amigo, desculpa. Eles me zoaram tanto, você não tem noção. É porque assim, P.E.U. Rodrigues é o Pedro Henrique do Adler, né? Enfim, tem o Duo de vocês. me zoa sempre... até hoje. Ai, Alessandra, eu te amo. Amor da minha vida também. Meu Deus, eu vou chorar. Eu sou Ai, muito emotivo. Eu, tava... eu também amo a Alessandra, apesar dele querer roubar meu noivo. Mas enfim... É, você concorda com, com ele? Você realmente tem esse lado? Ele falou muito do seu lado estratégico, também do lado social. Você acha que realmente são essas duas maiores qualidades suas? Se você for falar que uma se sobressai a outra, ela, ou elas são equiparadas, o que, que você acha? Eu acho que elas são equiparadas até certo ponto, porque o, o meu problema de ter começado pelo, não problema, porque eu amei Big Brother, mas é porque você tem mais tempo para fazer as relações, então elas ficam muito sólidas, porque o jogo não acontece todo dia. E Survival, ele não acontece todo dia também, mas é mais rápido, então você tem que criar uma estratégia para você conectar com aquelas pessoas de uma maneira rápida para você escapar de um, um conselho que é bem iminente, né? E isso, para mim, foi muito difícil, porque eu senti muita falta desse dessa questão de você criar uma coisa sólida, que é o meu jogo, sabe? Fazer a, a pessoa se sentir confortável comigo, pra, não não que eu vou trair ela, não mas é para ela sabe, dar abertura para mim falar de jogo. E nesse jogo foi muito difícil tanto que a maior aliança dessa temporada que não deu certo foi eu, Marcos e Camille, porque a gente tinha medo de falar um com o outro. E, inclusive, é um dos meus maiores arrependimentos. Então, eu acho que... Eu, eu sou muito estratégico, só que tem uma, uma parte que eu me apego. E eu acho que esse foi um erro também nessa temporada, que eu achei que eu estava um pouquinho confortável com alguém e aí me tirou a facada nas minhas costas. Mas é o jogo, acontece. Só que tem esse lado, sabe? Mas se eu fosse dizer o meu principal método de jogo é o social. Quem prova... Já vimos, né? Prova não é comigo. E, eu tentei, e... eu juro. O, o BBU, é, como você disse, é, você disse que já tinha jogado alguma, você já chegou a jogar algumas coisas, o que, que você chegou a jogar antes? Eu joguei dois fetches de survival no WhatsApp. Eu, ah, ganhei WhatsApp. Um, eu ganhei um e fiquei em quinto no outro, que era o All Stars também. Nossa. Foi a minha experiência de survival. Mas... <risos> e... E como é que se é você veio parar no mundo do Facebook, do, do mundo dos jogos? Quem, quem te trouxe? Alguém te falou alguma coisa? Como é que foi? Eu acho que eu conheci, porque tinha um grupo de survival, né? Que comentava uhum. o survival eu lembro... Eu não sei se alguém comentou alguma vez sobre o mundo dos jogos e eu fui entrando nos grupos, fui me... Tanto que o Big Bra o BBU, eu lembro da temporada de, da sua, do All Stars. Você tava no Nossa, All Stars, não tava. tava? Então, tava desde, desde aquele tempo, lugar. eu já tava olhando. Eu achava muito interessante, tipo, a coragem de vocês, o jeito que era as edições e a forma que vocês se entregavam, sabe? Então, eu ficava olhando e as aberturas, eu ficava apaixonada de survival. E aí, eu fui criando a coragem. E aí, acho, pra gente se inscrever no, no ritual, foi uma coisa assim. Eu digitava, eu apagava. Digitava, eu apagava. Aí, eu digitei, enviei e tipo, esqueci que aquilo tinha acontecido. Eu ficava muito tímida, porque é uma exposição grande, né? Sim. Mas eu, eu fiquei, acho que, sei lá, uns aninhos acompanhando antes de... Por isso que eu falei do, do bebê, que eu já tinha uma noção das pessoas, mesmo que elas não me conhecessem. Mas porque eu, eu gostava mesmo dessa visão... Ela disse, eita, não sei foi isso não, de ficar assistindo. E aí eu acho que foi assim, ninguém me trouxe, não. Mas teve umas pessoas que depois, que eu já conhecia, tipo o João Del Duque, Aí é, entraram ah, também, então foi, foi tornando a minha casa também. Então, então você, você conhece o pessoal, o, o Del Duque tem Tarek também, que é, relaciona-se com ele? Eu não hum. sei, eu não sei se eles ainda estão se relacionando, meu Deus. Eu também não sei, reportagem. eu queria muito descobrir, foqueiro. <risos> Amo. Detalhe, mas... o Tariq, eu falo com ele todo dia, porque eu tô moderando ele. Eu vou perguntar hoje, agora. <risos> eu, fico, é pelo... eu ficava com o João, toda, toda vez que eu me escrevia uma coisa, o amigo, você escreveu, né? Aí ele falava, não. Aí eu, vai que é onde o João, acredite que você não se escreveu. Eu acho o João um ícone. Aí, mas... <risos> mas, é... Você, como é que foi essa sua experiência com, com o Survival VD? Porque, assim, o BBU é um jogo totalmente diverso do, do Survival. É, eu já joguei tanto um quanto o quanto outro. Se eu for escolher um, eu particularmente escolheria o BBU. Eu não escondo de ninguém, é, é o jogo que eu mais gosto de jogar. É porque muito que eu sou uma, uma jogadora é, mais social eu também demoro para engatar. e Eu sou muito, muito fiel àquela pessoa e sou muito emocional também. Então, isso me prejudica também. muito. Um BBU é mais fácil de você fazer isso daí do que no Survival. Que as estratégias você tem que e que no primeiro você tem que uma estratégia pronta. Senão, você roda Sim. entendeu? Ou então você se prejudica e roda e... mesmo. <risos> E qual foi, então, essa, essa, essa sua experiência, essa sua experiência no, no Survival VD? Você é, achou uma experiência boa? Você foi o último do, do Sals, né? A, do Sals? Saleiros? Né? Não sei como falar. Do Sals a, a ser eliminado. E você, você gostou da, da experiência? pretende se inscrever em outros é, Survivals, outros jogos? Tem alguns que misturam um pouco BB, BBB com o Survival também? É, como conta pra gente. Cara, eu gostei muito, tipo, da experiência. Eu não sei se eu posso falar, acho que eu posso falar de jogo, né? Minha tribo foi extinta, não tem mais ninguém. <risos> não, mas, é, mas, é, é a, gente, a gente evita falar de, de jogo, é, de porque jogo, não tem medo não. De prejudicar, mas, assim, uh -huh. pode falar como é que foi a sua experiência geral na, na tribo? Eu acho que a minha experiência mesmo, as decisões que eu tomei, assim, do jogo, foi... De, quando eu entrei foi de fazer um jogo mais sincero. Então, por exemplo, se eu quisesse jogar com uma pessoa igual eu fiz, eu fui muito sincero com ela e eu falava disso. Com, só que, eu não, ao mesmo tempo, eu não dava abertura para outras pessoas que eu tinha interesse em votar. Porque Sim. isso foi um erro que eu tive no Big Brother, por exemplo, que foi de muitas pessoas terem a percepção de que eu era aliado delas 100%. E aí, quando acontece de você eliminar essa pessoa, fica muito ruim para você. Então, eu acho que isso foi um dos meus que erros, bom. sabe? sim, um mal e tipo, de deixar mal também, às vezes. Eu acho que isso é bem ruim, e aí eu tentei fazer esse jogo. E eu acho que foi uma experiência legal, apesar de eu ter ido não tão longe quanto eu queria, mas ter essa visão de como que funciona o Survival, de você conseguir saber onde você errou exatamente. Porque Big Brother tem muitas possibilidades de onde vem o seu erro para você perder ou ser eliminado. Em Survivor você consegue ver, né? Assim, depois de uma sua eliminação, você consegue, nossa, eu errei nisso. Podia ter feito de tal forma, podia ter é, dado mais confiança para uma pessoa e tal. Eu acho que trabalhar esse lado, para mim, até confiança pessoal mesmo, foi interessante no VD. Então, foi uma experiência incrível. sou apaixonado e gostei muito. Eu já era apaixonada pelo VD, pelo jeito que eles levam, a, a mesma vibe do Big Brother, sabe? A, a paixão que a moderação tem, sabe? pelo E a forma que eles se entregam. Então, para mim, foi incrível. As duas. Tenho um coração grande pelo BBU. Tenho porque é meu primeiro jogo, meu coração. Fui melhor lá também, mas o VD também incrível. Adorei. Não, não. Eu faria diferente, sim. <risos> Para ir mais longe, mas gostei muito. Foi. Acho uma experiência única. Só quem joga tem noção de como é incrível. É verdade. E a, eu acho a, a moderação incrível também, por conta de, de... Não porque me contrataram, não porque eu sou amigo de todo mundo, <risos> mas é porque eu acho que eles têm muito cuidado, muito cuidado também com, com tudo. Não que, que no BBU não tenha, porque no BBU é fantástica também a moderação. beijo moderação Graças no BBU, eu amo vocês demais. Amo todos, conheci pessoalmente, são incríveis. Todos ah, eu eles, adorei muito. Aí. <risos> mas enfim, vou poder também me Enfim. E, e, e, mas você não... Isso que eu, ia ser o papo agora. Você pensa em não encontrão? Pensava em encontrão? Alguma coisa assim? E eu eu, vi, eu lembro que você comprou a vaga e vendeu. A minha esperança era que você comprasse de novo. Eu não comprei não, mulher, mas eu tava na fila. Eu fiquei na fila e aí ficava chegando a minha vez. E aí eu, eu passando para frente, porque eu tava sem dinheiro na época. E aí uhum. as datas ficaram um pouquinho complicadas para mim, mas eu tô com 12 um ah. no coração, eu queria muito ir nesse, porque vai todo mundo, sabe, que eu, as pessoas que eu conheci e outras pessoas também que eu queria conhecer, mas eu, eu pretendo super. Eu acho que deve ser uma experiência perfeita pelos vídeos e acho que a maior defensora do encontrão que eu encontro é a Samanta. Gente, essa Samanta... Sim. Ela fala muito bem, você fica com vontade. Eu lembro que eu ficava em São Paulo e ela falando, meu Deus, eu quero muito. Ah, mas okay. daí, eu não eu vou. Eu sou muito defensora do encontro também, porque é um local de muito acolhimento, é um local que você conhece as pessoas, você conhece pessoas que você nem sabia que, que, que eram no mundo dos jogos, você se conecta com as pessoas, é, é muito legal aquela pessoa que você fala horas e horas a fio, você abraçá-la, é, você senti-la, é, é uma experiência única, Eu recomendo a todos. E... Perfeito. Eu, eu sei também que você que, que você teve um encontro... Eu ia falar recente, mas acho que já faz algum tempinho com o pessoal do, do, do BBU. É, como, conta conta pra gente o que é melhor dessa coisa de sair do virtual e para pro real. Qual é a melhor sensação? Eu acho que o melhor é... tipo Algumas pessoas você tem muita certeza de como que ela é pessoalmente, mas quando você chega e fala com essa pessoa, ela é muito diferente. O Alessandro mesmo... Eu, eu tinha uma percepção do Alessandro muito diferente. Quando eu cheguei... Eu, meu, uma meu, vagabunda Alessandro. completa, né? Sim. Aí você olha... E aí, quando, cara... eu, quando você vê pessoalmente, é mais. E aí você fica chocada. Mas eu amo na minha vida. Roubei a meia dele, tá comigo até hoje. Sempre que eu olho, eu lembro. É do Alessandro. Mas é sério, foi uma experiência perfeita. E eu acho que o mais legal da, do, enco, do encontrinho que a gente fez foi que foi muito aleatório. A gente tava discutindo numa chamada. Antes do bebê eu acabar, e a Daline foi, entrou no site, aí ela falou: reservei, me paguei a total dia. Aí eu falei: gente. E aí todo mundo tinha que ir, porque a Daline já tinha reservado e foi acontecendo. <risos> Mas o melhor foi isso mesmo: de você fazer uma. conhecer a gente legal, né? E fazer uma amizade muito forte. Depois ter a possibilidade de conhecer essas pessoas, e abraçar e ficar rindo, e bêbado todo mundo, e falando dos jogos, e até pessoas que não eram do do mais próximas, né? Tipo conhecer outras pessoas do, da minha temporada do BBU, tipo a Roberta, o Levi, Então foi tipo incrível é, que eu, eu não tinha é, jogado tão próximo, mas mesmo assim aquela conhecer as pessoas é muito legal. Eu acho que essa, essa é uma, uma coisa que eu, eu falei para o Samuel, inclusive, que é para ele não se afastar, porque tem pessoas incríveis no mundo dos jogos que ele vai gostar Sim. muito. Essa, essa parte de conhecer é legal. você de levar as pessoas para a vida inteira. É incrível. E... E estar aliado e estar contra a pessoa também não significa que você nunca vai ser amigo dela. Por exemplo, a pessoa que eu mais joguei contra na vida é a Bea, Beatriz, Beatriz Costa, e hoje Xavier. E eu sou madrinha de casamento dela, então é eu vou é ser assim. madrinha de casamento dela. Então, a gente, a gente, foi essa coisa, a amizade que saiu do BBU, se fosse pelo BBU, a gente nunca nem ia falar, a gente se, se, se jogou contra uma com a outra, uma queria eliminar a outra, enfim, e hoje a gente tem uma amizade muito forte, né, ah, é uma das mais demais. admira inspira, e é uma das maiores inspirações da minha vida. Às vezes é só o do... jogo, né, o jogo não bate, mas fora dele, tipo, a amizade é até melhor, tipo... Às vezes, às vezes, eu acho que existe uma coisa muito diversa entre jogabilidade versus amizade. Óbvio que não é uma o que, que você tende a jogar com pessoas que você se dá melhor, mas não é uma regra. Não é uma não, não é uma regra. Às vezes, você se dá muito bem com uma pessoa, mas assim a tua jogabilidade com ela é zero. E vice-versa. Às vezes, você é aliado de uma pessoa dentro desse jogo, mas depois dele, que ele acaba, você não fala mais com ele. Então, é, é normal. Vai, vai muito da, das relações mesmo, né? Cada uma é de um jeito diferente. Exatamente. Mas vamos ao nosso bate-bola jogo rápido. Eu vou, falar uma, eu vou falar uma determinada coisa e aí você pode responder com uma frase ou com uma palavra, certo? Um salgado. Ai, de presunto e queijo. Pão pizza é o nome. Perfeito. Pão pizza é aquele, aquela massa recheada com queijo e presunto? Eu acho que é. ele é, tipo, redondinho, assim, com o em cima, é perfeito. Gente, é, aqui, aqui <risos> o nome dele é diferente, o nome dele é enrolado. De queijo, de queijo em presunto. Aliás, pão de batata com queijo e presunto. Tem, acho que no Rio de Janeiro, é joelho o nome, se eu não me engano. Nossa, e eu achava que todo canto era pão pizza. Não. <risos> Regionalismo. <risos> hum. um, amizade. Amizade. Ai, ah, eu não sei como definir. Eu vou falar. Eu acho que confiança. Uma palavra. Para mim, o que significa, sabe? Um ponto seguro. Acho que essas duas palavras definem amizade para mim. Uma viagem. São Paulo, setembro do ano passado. <risos> Encontrei. E Recife também, agora que eu vi Daline e Caio. Foi incrível também. Hoje você teve Recife, nem. Né? Eu... Sim, hum, em janeiro. Em janeiro, ah, foi, foi, foi, foi isso. Eu tava voltando do Maranhão e aí eu tava naquela coisa de ter saído de local e me isolei uma semana. Foi a semana que tu e Daline estavam em, em Recife com o Caio. Foi, que eu fui foi ver o Caio isso. e ela, que o Alessandro foi, que... falou que a minha acabou. <risos> Da próxima vez, convence Se você for a Recife, vem aqui para Marcelo Marcel também me visitar tá? a gente tira uma é foto e manda é. para Alessandra, assim tipo roubei esse também de você mas, enfim. já quero, vamos marcar. Um desejo. Ah, acho que o meu maior desejo agora é o meu diploma. É um Quando diploma. Qual é a previsão de você se formar? Novembro. Já agora? Já. Uh -huh, Estou oh. só nos estádios agora. Estão nos estágios, né? É, a formatura é uma coisa que eu acho que todo mundo... Eu, eu comecei a faculdade da, é, da, na pandemia. Eu tô doida para me formar também. Mas enfim... Depois voltar. dá uma saudade, né? Eu já tô sentindo. O pessoal fala que, tipo, você vai ficar com muita saudade da vibe da faculdade. Depende, eu sinto... Eu, eu antes de fazer jornalismo, eu fiz outras duas faculdades. Da primeira letras eu sinto realmente bastante saudade. Da segunda direita, eu não sinto nenhuma saudade mas assim os am... é mas os amigos que que eu fiz lá falo com eles ainda hoje então isso eu não não sinto falta aí uhum. direito é um curso muito elitista muito bolsominho então é. Ah, zero... eu imagino ele parece é, bem isso também né é bem zero benço. saudades né? <risos> não vamos mudar a vibe <risos> frio ou calor frio sem okay. É eu eu, sou, eu porque eu fico muito fraquinho no, no calor eu tenho a sensação que se eu fosse para survival eu não seria eliminada seria evacuada por causa do calor eu fico muito mal tipo é, é um negócio surreal sabe ai, mas ai, assim ai. quando eu tô em praia vale vale a pena o calor não pô, só. eu te, eu te entendo completamente que o Kevin tem alergia ao sol Kevin Alagoano Alagoano mora na, nas praias mais bonitas do Brasil Alergia a mar, alergia a sol, alergia a areia, alergia... Não gosta Meu de calor. Deus. Tadinho! Aquele, aquele meme da Juliette, tadinha. Tadinha. <risos> mundo dos jogos. Ai, eu acho que mundo dos jogos... Eu acho as amizades que eu fiz, os ratinhos e a... o elevador, que são as minhas duas alianças principais, assim, dos jogos. Então <risos> me lembra muito eles. Quer explicar o porquê de ratinhos? E... Ratinhos a gente até imagina. Agora, elevador? Olha, elevador é porque eu, e o Alessandro zoavam o social de algumas pessoas, que era muito papo de elevador. Aí ficou o nome da nossa aliança, porque a gente também tinha papo de elevador com as pessoas, e aí, sabe aquele social meio, é, o que, que você fez hoje? É aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E aí, quais são as novidades? Ah, isso, isso Ah, legal! É, bom, a votação aconteceu, o papai, é, 8, tudo bem. Mas foi só isso mesmo, era, era engraçado. Os Ratinhos foi uma fala do Fulô que eu acho, que eu não me lembro, que os ratos estão à solta. Aí a gente colocou o nome de Ratinhos. Mas, Alessandra, é uma rata mesmo, você não. Sei nem. Quer dizer, talvez, talvez, né? Ele é ratisse, mentira. Amo meu amigo, amo na minha vida, <risos> Alessandra. E finalmente, Survival VD. Cara, o VD. Uma palavra. Nossa, difícil agora. Eu acho que superação. Que eu superei o meu estilo de jogar. Eu eu tenho. Eu realmente fui diferente dessa vez. Então, para mim foi essa palavra eu fui muito, eu fui muito sincero dessa vez muito mesmo eu, tipo acho que esse foi o ponto que foi positivo e negativo ao mesmo tempo sabe é o, o acho que agora com nos próximos jogos que eu sei que você vai jogar eu espero eu vou estar lá com plaquinha é. será que vem aí tomara que vem <risos> é, eu acho que você vai saber dosar melhor assim é, saber dosar tanto teu jogo do bbu quanto o jogo do do survival é, Mesclá-los, né? Não uhum. sei. Cada, acho, acho que cada jogo, cada jogo é um jogo. É, uhum. Na né, entrevista Marcos, eu estava falando isso, ok? É, cada jogo, cada estilo de jogo é um. Então. Sim. E... É, tipo as relações, o cast, tipo, a temporada, uhum. a Twitch, tudo vai influenciar na maneira que acontece, né? Na maneira que você é, galga, né? Uhum. Eu, eu agradeço. Muito, muito pela entrevista, muito divertido, um papo maravilhoso. É, hum, eu já imaginava que seria maravilhoso, porque eu sou, eu sou particularmente muito sua fã desde, desde muito ah, tempo. Eu que sou seu fã, que isso? <risos> e eu queria que você deixasse um último recado para a sua plateia, porque a, a, a sua plateia foi muito ativa. A, a gente, é, é claro que a gente brinca. É, eu brinquei, ah, do Top 5, agora que, que você saiu, eu cresci. É brincadeira, viu? Te colocaria da mesma não forma. Acho. Mas, enfim, uma, uma, uma, é, manda um recado para a sua plateia. A gente viu nomes conhecidíssimos, como a Giovana Cavaleiro, beijo de O Caio também lá. Então, manda um recado para eles. Ah, eu queria agradecer todo mundo que torceu por mim. pedir desculpa que não foi dessa vez, mas eu tentei. E eu acho que um beijo para todo mundo que torceu por mim e que continue a, a acompanhar a temporada, porque tem gente nesse cast que está jogando e vai ser uma temporada incrível, tenho certeza. Eu estava muito ansioso para chegar na fusão, porque tem muita gente para fazer uma temporada boa, sabe? A ah, Merge, ah, oh, ah, essa parte agora do jogo antes da fusão, eu acho que já foi incrível, mesmo com a minha derrota, mas é uma temporada diferente, eu acho, com um cast muito interessante. Então, continue... E, mais uma vez, muito obrigada por terem torcido por mim, eu tentei. Um beijo para os ratinhos, para o Lendas do Júri, vocês são perfeitos, todo mundo que torceu por mim. E obrigada, moderação também, pelo convite, foi incrível, eu faria de novo. Que bom. Pois muito obrigada mais uma vez, PEU. É, eu vou te chamar de PEU porque eu sei que esse é ritual é Sandra. por favor. Um beijo a todos. E acompanhe, acompanhe os próximos Purple Talks, o próximo, é, com os próximos eliminados. Beijo, beijo. Tchau, tchau. <risos>